E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo da nossa série de Forza Horizon 5. Já é o quinto episódio. Lembrando que eu vou deixar na descrição todos os episódios. Se você é novo no canal, já se inscreva. Se você já tá acompanhando esse conteúdo, deixa o like, manda o um salve nos comentários também pra gerar engajamento, beleza? Eu já tô começando aqui na feira de carros, porque eu quero comprar um Golf. O pessoal comentou que vai ter um evento de carros hatch moderno, então eu já vou pegar aqui esse Golf por 42 mil. Cara, eu, pra mim, Golf golfão tem que ser brancão, né? Eu vou aproveitar e dar uma aprimorada nele também. Beleza, o nosso golfão tá pronto aqui. Eu coloquei um para-choque do Forza, coloquei uma roda aqui da BBS, reduzi o peso dele, coloquei um freio de corrida e algumas peças no motor. Ah, deixa eu ver aqui, mano. O que, que tem pra gente fazer aqui? Cara, vamos fazer esse evento aqui ó. É de japoneses classe A. Eu espero que eu tenha algum carro, né? Parece que sim. Vamos lá, vou cortar direto para lá para não perder muito tempo, né? Deixa eu acelerar um pouquinho esse carro aqui para não sentir um pouco ele. Acho que não vai ser desse carro aqui, né? Porque esse carro aqui não é japonês, é alemão. Então vamos para lá. Estamos chegando aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Eu acho que vai ser evento de rally, né? Porque eu tô no meio da terra aqui. Quando você apareceu no Horizon, eu tenho que admitir que não imaginava vê-lo indo tão longe. Ainda bem que estava errada. Os Fiscais não vão deixar você entrar nesse evento, a não ser que escolha um carro diferente. Ah tá, esse evento aqui é classe A, né? Ah não, então eu vou ter que ir com o meu Supra. <risos> Ei, hey, é... pode me dizer qual desses pedais é o freio? <risos> Deixa pra lá, quem precisa de freio... Beleza, vamos lá. Ixi, joguei é a segunda marcha aqui, velho. Adiantei muito rápido a segunda. Cara, é realmente o jogo, ele tá com um gráfico muito bom, melhorado. Eu até vi o pessoal comentando aí nos últimos vídeos que tem dois modos aqui nesse Xbox Série S. Eu não sei como é que é no Xbox Série X. Nossa, que pista é essa, velho. Tem o modo FPS, que é o modo desempenho, e tem o modo. De gráfico, que é isso que eu tô jogando aqui. Será que no Xbox Série X... Ele deve ter só um modo, né? Que é o modo gráfico e FPS junto, né? Porque ele é muito forte. Muito top, mano. E eu tava vendo o Igão testando aí o emulador de 360. Ainda não tá legal, né? Eu vi alguns bugs de textura tal. Eu acho que vai demorar um pouco ainda para a gente ter a oportunidade de jogar nessa qualidade aqui num Xbox 13, é, no, X, no PC, né, no caso com emulador vai demorar um pouco mano, eu vou me concentrar aqui, porque, cara eu tô pra cair da cadeira aqui, velho, junto com esse carro Olha o carro, olha o estado, para vencer essa corrida aqui, velho. Moço, é muito difícil, mano. Não é fácil igual a campanha do Horizon 5, não. Você continua a me surpreender. Positivamente, quero dizer. Eu e os caras temos umas novas corridas no estacionamento de Carson. Se você gosta do jogo, sabe o que fazer. Vai lá. Eu acho que já liberou todas, né? Todas as corridas de rua. Depois a gente vai lá. Deixa eu ver aqui se tem alguma corrida aqui perto de onde eu estou. A gente tem aqui... Eu acho que essa aqui que é a do golfão, né? Não, nessa não. Tem uma corrida aqui que dá pra correr com um golfe. Eu acho que é essa aqui, cara. Ó. E a gente tá próximo dela. Beleza, vamos lá, vamos lá. Cara, muito top. É, será que o Horizon 2, os desenvolvedores deram esse, esse detalhamento, né? Esse cuidado que teve aqui com o gráfico e tal, para nova geração. Eu nunca, não vi ninguém comentar isso. Nem do Horizon 1 também. Não vi ninguém comentando isso. Será que melhorou lá também? Tô doido pra ir pra lá, velho. A gente tá quase, né? Tamo, já estamos praticamente na metade da série. Após 400 metros... Vire à direita. Cara, eu fui ver a, a gameplay dos meninos que fizeram no Xbox 360. Cara, evoluiu muito, né? Questão de, de gráfico. Que até o, o painel do carro aqui, se você observar, é mais claro, né? Eu vi até o Igão reclamando que no 360 era mais escuro. Aqui deu uma melhorada boa, mano. Gostei muito disso. Vamos ver como é que vai estar tá lá no Horizon 2. Qualquer coisa eu faço uma série, Vira é o um próximo esquerda. episódio, só no modo desempenho pra gente ver como que vai Tem ser, né? Eu posso esquerda. fazer isso na próxima, tá? Eu tô com medo de perder meu save, né, cara? O que perder o um save aqui lascou, né? Tem que começar você tudo de novo. Beleza, chegamos aqui. Uou, você está muito perto da próxima pulseira. Mas não fique se achando. Continue focado e busque a vitória. Ah, beleza. Vamos poder correr com o nosso golfão. Sabe, é... Se você estiver nervoso demais, é só sair na primeira curva. Eu te dou até um empurrãozinho se precisar. <risos> Não, repara o tanto que tá limpo, né? Limpinho, cara. Sem, é, Pouca saturação, né? Ixi! Presta atenção na corrida, rapaz. Cara, você percebeu também que esse jogo, ele não, não tem aquela pegada politicamente correta, né? Os personagens aqui, eles... Eles não, não tem papo na língua, não, velho. Os caras falam mesmo. Vamos lá. Olha, eu podia ter pego um... um... É, vou comprar ainda o... Como é que é o nome daquele Subaru WRX, eu acho, né? Então, levei uma porrada ali que não deu nem pra... É, perdeu velocidade. Eu vou comprar ele pra gente fazer esses eventos aqui. Eu tô vendo que tá rolando os eventos na Terra, né? E tem que ser AWD, velho. Eu passei mal com o Toyota Supra. Vamos lá. Tô vendo que a estrada aqui, ela é um pouco... Uma, uma estrada que tá meia Um pouco suja, né? Misturado com essa parte de, de terra aqui Eu vi também que eles tiraram, né? Aquele mato de concreto Que eu chamo de titânio Vou buscar logo, velho Ai, três voltinhas Tem mais uma volta pra me buscar Tô em quinto Ixi, o primeirão tá longe, viu? Vamos concentrar aqui pra gente ver se consegue acompanhar Eu tô vendo aqui que o carro do evento é o Golfão, né, mano? Eu achei engraçado que o meu carro, parece que ele tinha apagado ali. Ficou sem barulho do motor, depois voltou de novo. Da hora isso aí. Horizon 5 também tem. Por causa do freio ABS desligado. Pô, o vermelhão parece que é mais bonito, né? Acho que eu tô acostumado. Parece que aqui no Brasil, pelo menos aqui em Goiânia, eu só vejo o Golfo branco pessoal adora carro branco, cara. Acho que eu me acostumei. Eu acho que o vermelhão seria melhor do que esse branco aqui, mas tá de boa. Deveria estar com o servidor funcionando, né? Eu vi que eu entrei no modo online e o servidor não estava funcionando, né? Mas, tipo assim, tem a opção de convidar alguém para jogar. Então, é, eu não entendi muito bem, mas parece que a gente pode convidar o um amigo para jogar, né? Deixem nos comentários se você sabe algo a respeito. E a gente poderia ver e reunir a galera que tem o Forza Horizon 1, depois que eu terminar a série aqui, a gente marcar de fazer uns rolês aqui, fazer algumas corridas. Mas não pode ficar escegando na parede, né? que aqui tem como, né? Aí no Forza, a partir do Forza Horizon 4, não tem como, tem as punição. Que não funciona muito bem, mas eu, eu gosto, eu gosto delas. Você está se aperfeiçoando. Temos um evento aqui perto. Ah, é classe C. Será que eu tenho? Eu vou olhar lá porque às vezes eu tenho um carro, né? A gente já está aqui. Vire à direita. Em 100 metros, vire à esquerda. Você chegou ao seu... Você está se mostrando uma promessa real. Continue chegando ao pódio e logo terá sua pulseira rosa. Duque, a garota disse, você fica tão bonitinho de muletas. Bem, meninas, eu não vou decepcioná-las. Essa frase que ele falou aí, eu não entendi, não. Uai. Esse cara é comédia demais. Vamos lá, vamos lá. Esse carro meio que tá com uma configuração bacana. você gostei da manobra dele. Só não posso ser atrapalhado aqui pelos... Ó. Pessoal aqui... Ih, olha lá, lá. Ah, mano. Não faz isso, não. Que fica easy. Opa, o, opa. vai. I... Ah, velho, lembro dessa corrida aqui no online É daquele mesmo jeito lá que aconteceu Pô, eu, eu freio o carro, velho, o cara não parou Aí ah, o cara, entendi, não, velho, já era pô. Segue o jogo, segue o jogo, vambora Rapaz, eu lembro quando eu tinha essa corrida aqui no modo online. Mano, era cada porradaria, velho. Ó, aquele assalto ali era, é mais novo do que esse, né? É isso que eu queria dizer. Tem, um, tem uma diferença aqui de terreno. O mais velho do que o outro. Esse aqui parece que é... Sei lá, parece que ele foi... Como é que fala? Eu não sei, cara, como é que fala quando... O pessoal é... vai reformar o asfalto. É remapeado o que fala? Sei hum. não, hein? Então, bora. Tô, te... Tô pensando aqui no nome, não presta atenção na corrida. Fico rebentando o carro. Olha o pedaço dos carros do pessoal aí no chão. Aqui sai tudo, mano. Dependendo da porrada aqui. A porrada mais sorte que tem é a quando ela quebra o. Até o vidro aqui atrás. Ela quebra. Eu acho que é a pancada mais forte que tem do jogo. Bom, você realmente conseguiu fazer milagre. Você é um cara determinado. Tem uma pulseira rosa na central da corrida com seu nome nela. Vejo você lá. Ei! Eu não tentei de verdade ali atrás Que tal nós tentarmos de novo? Só eu e você Eu te dou meu carro se você me vencer Olha, até que foi rápido, hein Pra gente liberar esse aqui O rivalzão Deixa eu ver Ah, a gente tem um evento de exibição aqui Vamos fazer ele antes de ir pra lá Faça o retorno quando for seguro Ó, tem uma plaquinha ali pra me quebrar é, talvez a gente vá... Vamos fazendo as corridas aqui, né? Pra gente já ir adiantando. Vamos focar primeiro aqui nos objetivos aqui, pra gente não deixar muita coisa pra trás, né? Vamos lá, vamos buscar esse evento de exibição. Beleza. Olha, essas placas eu acho que não quebrava não, hein? Você quer saber por que nós chamamos de exibições? Experimente pra entender. Mostre quem é o melhor e ganhará o carro. Eu não acredito que vai dar o corvete que eu tinha comprado, mano. Caraca, velho, eu comprei esse Corvette aqui, força, pelo amor de Deus! Nossa, não dá nada, não. Vamos embora. Olha engraçado, hein? Porque eu tava vendo alguns vídeos e esse, olha só, diminuiu muito a saturação, hein? O bom do câmbio manual, né, é que você pode dar Uma reduzida aqui, o carro vai puxa com força, né? Bora lá, bora lá, bora lá Ixi, o helicóptero tá rápido carrinho é grudado, hein Pô, velho, será que tem como vender esse carro? Eu já tenho um, pô Vai, né Cara, que paisagem, hein? Muito bonito. Tô impressionado, cara. Pô, podia fazer um... um, um... É remaster que fala, né? Podia fazer, velho. Esse jogo aqui merece, mano. Acho que ele é meio politicamente incorreto. Pros tempos atuais. Porque os personagens desse jogo aqui... Principalmente esse da, da pulseira. Acho que é a pulseira azul, né? Ele é meio... Eles tiram onda com o player, velho. Bora, bora, bora, bora. É, eu acho que ele deu uma aliviada, né? Ele tava bem rápido. Não apenas os fãs, mas... O patrocinador ama você Te darão o carro como prêmio Ah, deixa eu ver Ó, mano, vamos fazer essa corrida aqui Já que a gente tá aqui perto, classe B Faça o retorno quando for seguro Após 400 metros Vire à esquerda Bora lá, bora lá Gostei o golfão ali na Na parede Após 400 metros Você chegará ao seu destino Olha uma área de velocidade aqui, ó Top Caraca, velho já já tinha isso aqui Você No Horizon Eu tinha destino. esquecido, mano Vamos lá, vamos ver que evento é esse aqui A adrenalina é a minha droga favorita. Não, vocês reparou o jeito que esse cara fala? Meu amigo, ele é pesadão esse cara, viu? Olha esse cara que freando aqui do nada. Como assim? Ih, opa! Que isso, velho! Esse aqui é um modo online. Essas corridas aqui eu, eu lembro delas do, no modo online porque eu tomava muita porrada. Um carrinho que eu gostava muito de andar nesse jogo aqui era aquele Audi. Eu acho que é o A3. Não, Audi TT, mano. Audi TT, o branquinho que tem todos os Forza. Nossa, ele era muito bom a manobra dele. Acho que ele é AWD, né? Por isso que eu gostava muito dele. Os carrinhos AWD eu achando delícia pra andar, velho. Os tração traseira aqui também é muito bom. Eles têm um nível de aderência bacana que deveria ter nos russos atuais. Opa, segura. Bora. de agressividade daquele maluca ali. Esses dois aí. o louco. Parece que o cara já sabe que daqui a pouquinho a gente vai a corrida final com ele. Eu acho que ele já tá meio estressado já, hein? Eu vou buscar ainda. Dá tempo. Tô freando demais também, né? Pelo amor de Deus Olha o tanto que tá amassado o Golf, velho Esse Golf que eu não sei o que tem nele Que não fosse a Horizon 5 Não tem configuração que eu faça Pra ele não sair de traseira, mano E aqui ele tem uma estabilidade muito boa Vou frear menos aqui Eu tô vendo que o carro tá freando muito Cara, muito top essa paisagem, né? Eu gostava muito dessas ruas fechadas Eu gosto ainda Funcionava bem Lá em 2012, né? Bora Lembrando, gente, tá tendo emulador de 360 Mas não tá bom não, viu? Tá feio Tinha que ser emulador de Xbox One, né? Ia ser top, cara é Pelo menos o Xbox One X, né? Pra ter um gráfico bacana Um FPS legal também e acumulando pontos. Estou gostando disso. Você é um cara determinado. Tem uma pulseira rosa na central da corrida com seu nome nela. Vejo você lá. Cara, a mulher tá doida pra buscar essa pulseira rosa, mas eu queria terminar as corridas. Tem três corridinhas aqui, deixa eu ver. Tem três corridinhas, pô. Vamos fazer Essa aqui é classe C, né? Vamos lá. Essa aqui tem que cortar direto para lá, né? Porque o evento tá longe. Após 400 metros, vire à direita. Beleza, estamos chegando aqui no evento. Cara, aqui não é igual o Horizon, você os, os novos, né? Que dá para você atravessar e chegar no evento. Cara, esse, esse personagem ele é muito engraçadinho. Acho que é melhor a gente vencer ele logo. Essas piadinhas dele aí tá começando a ficar chata, hein? Vamos vencer esse cara. Ixi, ixi! Segura aí, meu filho! Rapaz, tá fazendo. O Goiânia. Goiânia tá fazendo um calor, velho. Suicidante. o Xbox Series S o bichinho esquenta, viu? Dependendo do quarto, né? Da pessoa. Nossa, eu não tô vendo. Aquilo ali é aquele jipe, né? Nossa, eu tenho uma raiva desse jipe no... No eliminador, velho. Mano, aqui não dá pra... É, esse mapa aqui, se ele fosse totalmente aberto... Tem muita... Aqui a gente parece que tá num... Quênia né? Parece. Que ele é... Tem uma certa profundidade ali Dá pra ver Vamos lá Opa Foi mal aí a portada Eu não tô com um carro aqui Com a manobra de, de Fórmula 1 né Então eu tenho que pegar a leve Pelo menos esses eventos aqui, eles estão bem rápidos, né? Tá tranquilo da gente fazer isso aqui. Aí eu acho que tem mais um. Vamos vencer esse chefão nesse episódio. Vamos vencer esse cara. Resultado excelente. Continue assim. Ah, você tá progredindo aqui. Eu gosto disso. O observatório em Red Rock? estamos ficando por lá agora. Você é bem-vindo pra se juntar. As apostas são altas, mas o sentido é esse. Tá no seu mapa. Ué, cara, eu achei que era só ali, mano. Tem mais corridas de rua aqui, velho. Caraca. Pera aí, deixa eu ver aqui, cara. Tem duas coisas. Vamos deixar essas duas corridas para depois. Vamos finalizar logo com esse cara aqui. Antes de fazer aquele evento lá, eu vou comprar um Nissan, velho. Que eu sei que o evento é classe A, né? Então vamos ver aqui. Cadê a Nissan? Vou comprar um Nissan. Eu vou pegar o azulzão. Beleza, nossa, ele é bonito demais aqui, hein? Caraca, velho, olha, olha a melhoria que deram nesse jogo, mano. Que isso, vamos dar uma aprimorada nele aqui. Tá aí, mano, se for pra vencer o chefão, tem que ser no estilo, né, cara? Olha só, Ixi, eu esqueço, né, de apertar a embreagem. Nossa, velho, que top. Vamos ver aqui o evento O evento é aqui embaixo, né? E eu posso teletransportar pra cá, ó Beleza, agora eu vou direto pro evento Passa o retorno quando for seguro. Nossa Vai, mano, aquilo ali é uma McLaren F1 GT? Eu esqueci que tinha esse carro aqui Beleza, vamos lá pro evento Corta direto pra lá Chegou ao seu destino Beleza, chegamos aqui de quebra Eu tomei a porrada, mano, ficou da hora, hein Essa intro no começo, cara, e essa... Esse, esse início aí da corrida com esse carinha aí é muito top, mano. Nossa, o carro tá correndo, hein? Não, escuta o som desse carro, velho. Que eu vou pra rua errada, mano. Nossa, mano, quase. Ainda bem que não deu ruim. Vamos lá. Tomara que eu não tome nenhuma porrada. Porque esse carro tá muito bonito. Tá muito bonito. O gráfico deixou ele muito legal, cara. Achei que ia ficar meio saturado, mas ficou muito bom. Nossa, a frente dele tá terrível, hein? Coloquei uma roda que só tem aqui no jogo, nesse aqui, né? não vi ela no Horizon. Tem ela no, nos outros Horizon, né, nos atuais. Só que ela é prata e essa aqui é preto original, muito top. Aqui tem muita coisa exclusiva, né? Tem carro exclusivo. Tem muita coisa legal. Bora, bora. 43%. Imagina essa loucura aqui no modo online hein? essa velocidade toda É loucura viu? Oh, Ainda bem que a manobra desse carro tá muito bom. Tá muito boa a manobra dele É 9.1 se eu não me engano oh, Aí ferrou O que eu não queria acontecer Olha isso, cara Você já viu esse dano aqui em algum... <risos> Você já viu esse dano aqui Outro Forza, velho ah, não, cara. Meu amigo, o farol, eu só sei que o farol do carro caiu lá dentro, lá, né? Pelo menos está refletindo ainda. Ah, esse dano aqui eu nunca vi. Esse dano aqui é novo. O que, que você acha? Deveria ter esse dano ainda? Ou você acha que está muito exagerado isso aqui? Deixe aí nos comentários. Impressão meu, ele chegou sem para-choque. <risos> Você pode ficar com ele, cara. Cuidado quando for tocar para terceira, que eu acho que o campo tá para cair. E aí como está? Sua pulseira ainda está esperando na central da corrida. Venha pegá-la. Ai mesmo, tem a pulseira para gente buscar, mano. Olha isso aqui. Vamos buscar nossa pulseira lá, que senão essa mulher que vai ficar maluca, né? Ei, uma pulseira rosa. As pessoas estão começando a falar de você como um campeão em potencial. Continue assim. É, parece que os eventos estão começando a aumentar, né? Por isso que é bom a gente fazer essas corridinhas aqui. A gente tem duas ali depois a gente vai fazer as corridas rosas só no próximo episódio, né? Mano, então é isso. Deixa o like aí, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva, tá? Se você gostou desse conteúdo, é muito importante sua participação aí nos comentários também. Pra me trazer o mais rápido possível esse tipo de conteúdo. Eu tô vendo que dá pra me trazer quase todos os dias, né? Porque a gente tá tendo uma média de visualização e engajamento muito bacana. Agradeço a todos vocês. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo episódio.